Eu, Mariane Ribeiro, não sou a favor do aborto. Sou a favor da descriminalização do aborto. Sou a favor do respeito ao corpo do outro, do não julgamento, da não hipocrisia. No Brasil, embora seja crime, a indução do aborto é uma prática recorrente e livre. Os números variam de 700 a 950 mil casos anuais. Criminalizar o aborto, não impede a tentativa e nem assegura a não ocorrência de um. Pelo contrário, quem acaba em situações inumanas são mulheres negras e pobres. Pois mulheres com situações financeiras melhores têm condições de contratar um bom profissional para realizar o procedimento. Muitos gritam aos brados que aborto é crime, que aborto é o assassinato de uma vida. Pela legislação, aborto é crime sim mas a legislação nós podemos modificar através do legislativo. Já a morte, não. O Conselho Federal de Medicina defende que até o terceiro mês de gestação, toda mulher deve ter autonomia para decidir se quer ou não interromper a gravidez. Para o órgão, o sistema nervoso central do feto ainda não está formado, o que não representa ainda um ser humano no sentido integral da palavra. Apesar de ainda ser tabu, o assunto representa não somente uma mulher, mas milhões delas. Há anos que o Judiciário e o Legislativo debatem o um assunto, sempre chegando à conclusão de que o corpo não é da mulher, e sim da, da sociedade. Mas isso não é nenhuma novidade. Há décadas que a sociedade vem tomando decisões em nome da mulher. Com quem vai casar, se vai estudar ou não, onde vai morar. Hoje... Mulheres já escolhem seus parceiros ou parceiras, suas profissões, pagam suas contas. Mas ainda assim, não podem escolher se querem continuar ou não uma gravidez. Sabe o que parece? Que mais do que uma preocupação com uma vida, há uma preocupação bem maior em tomar conta de outras. Principalmente de dizer o que uma mulher pode ou não fazer com o seu corpo. Afinal, matar o feto quando houve um estupro, não é crime, mas quando houve um deslize e a gravidez não é desejada, é crime sim. Quantas crianças não são abandonadas diariamente por suas famílias por falta de estrutura financeira e psicológica? Quer dizer que matar o feto é pior do que ver crianças se tornando jovens criminosos e sendo mortos pela polícia ou por outros criminosos? Bandido e mocinho se misturam por causa de uma legislação mesquinha e hipócrita que prefere matar pobres e favelados do que fetos ainda sem sequer um sistema nervoso formado. Humanidade é a palavra-chave deste assunto, pois não há humanidade nenhuma em julgar, apedrejar ou cercear o direito de outro ser humano, independentemente do porquê.